Bo oh. Vai morrer, pode escolher Quem quer batalha boa, grita o quê? Vai, batalha do relógio, solo de artista Mas eu que tá ansioso pra botar o nome na lista patrocínio na batalha, agora tem até chupa Eu vou correndo pra comprar igual de corre do surf Quantas vezes sem dinheiro, nós não, não foi a pé Minha marca registrada é em nova rima E no final das contas com o mesmo boné Cê sabe né mano, é mó satisfação Leva a folhinha no fim da edição Meu rap é briga vestido de niga Pois entra na vez e chega ao coração Batalha é tipo vida, tá no final Então do terceiro eu aguento o dobro do seu trabalho Onde tem rima pra mim é formigueiro Esse ano né, é no nu 2018, Bolsonaro que lamente, Camaro, Fusca, clássico não O importante é seguir em frente Dropbox que fica no Quase Se defensor da minha área é Materazzi Kamikaze, formador de frase Então vaze, caso tu não venha pra somar Deixa o louco aqui pra poder brilhar Quem mexe a cultura chega ao pódio mais amor E menos ódio pra ninguém comemorar Mexe a cara na batalha sem cometer falha Vida louca quem trabalha Vida curta quem trabalha, fanalha para o canalha Eu quero grana e medalha sem perder a linha uh. Na chama que fama fora Que nisso era batalha todo pela que Mesmo, do rap 2 eu mesmo, acelerado, movinizado, nombrado para o conceito, meio e disparo. E aceto o alvo, usa no meu. Muito raro, quase que eu busco, Mas no pick de um tu inveja no meu fusca no peito, eu pane, otário. Racuzão, cê tá mais parado do que a 3G, da claro. Pega a aula, pega a aula, pega a aula, pega, a aula, pega a aula. O monstro apareceu e ninguém vai botar na jaula. Pega a aula, pega a aula, a ver me não falta. Após tá em alto, bom É o monstro do Free E no final das contas eu grito <SILENCIO>